Bom, eu sou o Jares, essa é a Júlia, a gente trabalha mais ou menos uns dois anos aí com o sistema de recomendação é, e a gente vai falar para vocês um exemplo bem prático aí para mostrar que realmente não é tão difícil construir um sistema de recomendação a gente está usando o IPython notebook, Jupyter agora, então algumas coisas a gente vai editar o código aí também é então, um notebook que está rodando ao vivo Então, falar um pouquinho do roteiro, que a gente vai seguir. A gente vai falar um pouco do dataset que a gente escolheu. A gente escolheu o GitHub. Depois a gente vai fazer algumas recomendações. A gente vai falar sobre um algoritmo que a gente usa geralmente para cold start, que não é personalizado. É popularidade. Depois a gente vai fazer uns exemplos de algoritmos com filtragem colaborativa, tanto para o usuário como para o item. E para o usuário a gente tem ainda três diferentes algoritmos, um baseado em usuário, um baseado em item e um o SVD. Então isso aí é só o setup do notebook, cortando algumas coisas que a gente vai usar, configurando o tamanho da fonte. Dá para ler? Beleza. Então, como a Julia falou, a gente escolheu fazer uma recomendação de repositórios do GitHub. Como quase todo mundo é programador, imagino que usem bastante GitHub também. É um problema real, eu pelo menos não conheço nenhum recomendador de, de repositórios, e às vezes, você tem interesse ali específico em algum assunto, poderia ser interessante descobrir outros repositórios parecidos. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Então, a gente tem esse, tem esse projeto GitHub Archive, que ele disponibiliza o um histórico... É, de quem deu estrelinha, em que repositório, tem um botãozinho lá de estar, no né, GitHub. É, para dar uma lembrada. Aquele cantinho lá, estrelinha. E aí eles têm as tabelas dentro do Google BigQuery que dá para consultar com SQL. É, isso aí é só uma consulta pegando o tipo de evento que é, que é o evento de Watch. E a gente só está interessado aqui em timestamp, usuário e qual é o nome do repositório. Isso é uma coisa que, na maioria dos sites por aí, é comum. A gente sabe quem é o usuário, sabe qual é a página, poderia simular uma situação de praticamente todo o site. Bom, aí a gente tem uma consulta, só a gente não pegou todos os dados. Está restringindo aí usuários que tem entre 50 e 500 estrelas para pegar... Não pegar gente que não deu estrela nenhuma e também não pegar quem dá estrela e tudo que é coisa. E a gente teve que restringir um pouco a quantidade de repositórios também. Então tá filtrando só repositórios com mais de mil estrelas em 2016. bom Agora a gente vai fazer uma análise exploratória do dataset. É sempre interessante ver como é que o seu dataset se comporta, se tem alguma Alguma particularidade? Ou algum problema nos dados, às vezes? É sempre interessante dar uma olhada. Isso. Aqui, primeiro, a gente mostra quantas linhas e quantas colunas. Na verdade, tem uma coluna a mais que é o índice, né? Então, é um dataset é, tipo, com um 1 milhão, 400 mil entradas. E esse aqui é o cabeçalho. Oh, Nossa! Cinco primeiras linhas. Do formato time usuário e o repositório que lhe deu a estrela. Note que aqui, no re... essa estrela é só uma marcação, né? Não é que nem Netflix, que é de zero até cinco estrelas. Aqui é só uma. É, como o Ralf explicou, é o feedback implícito só. A gente não sabe nem se o cara gostou ou não, só sabe que ele observou ali. Pode ser que ele tenha achado uma porcaria e... Botou ali nos favoritos para vontade, então ruim que quer. É. <risos> Pode acontecer. Aqui a gente quis ver qual, quantos usuários únicos. Né? Seleciona a coluna dos usuários, pega os únicos, conta. Então temos 50 mil usuários. E o número de itens únicos, 1.400 itens. Isso é mais ou menos comum, né? Geralmente, em problemas de recomendação, J7, a gente tem muito mais usuários do que itens. Esparcidade. Aqui é um... A gente quis ver quantos itens, em média, cada, usu... cada usuário avaliou. Ele avaliou só um... 2% dos itens. É, só está um pouco artificial aqui porque a gente pegou os usuários que deram muitas estrelas. Eu tentei rodar só para julho e dava cem 100 vezes, mil vezes, que menor que isso. Então, a gente forçou a mão para ficar numa porcentagem relativamente alta. Quantidade de estrelas por dia? É, tem uma coisa estranha ali. Se tem os picos, tem os vales. E é periódico isso aí. A nossa... Pode ser que o dia da semana influencia. Então, a gente foi... Dá uma olhada nisso. Então, a gente agrupou por dia de semana, somou quantas estrelas. Realmente acontece. Sábado e domingo, as pessoas clicam menos, dão estrela menos. Então, dias e semanas trabalham mais... Isso é uma coisa legal para ter em mente quando você está fazendo análise exploratória, sempre pensar na pergunta e depois fazer o, o código ou o gráfico. senão você faz, faz um monte de gráficos aleatórios, olha o, o gráfico e não sabe nem o que esperava, se surpreendeu ou não. Tem que tirar alguma conclusão em cima do gráfico. Distribuição de array. Aqui mostra que a maioria dos usuários são... Não dão muitas estrelas. Isso é um comportamento também mais esperado. É, a maioria dos usuários sempre vai ser, tem alguns itens só e tal, e tem sempre geralmente essa distribuição de cauda longa. Poucos são realmente fiéis e realmente consomem muitos itens. Agora vamos partir para recomendação. Primeiro, o algoritmo para cold start. Popularidade. Então, o mais simples, a gente vai pegar, vai somar quantas estrelas cada repositório ganhou, vamos ordenar, vamos pegar o primeiros. É isso aí. <risos> então, o é, simples quanto? A recomendação mais simples possível e por incrível que pareça, funciona muito bem. As pessoas em geral são super parecidas. Então, se pegar, por exemplo, filmes e pegar a média de todo mundo, os filmes que vão estar com uma média alta, geralmente são filmes bons que as pessoas vão gostar. O difícil da recomendação é fazer melhor que só essa média, ou melhor que só a popularidade, né? fazer personalizado mesmo. Mas são repositórios aí que, provavelmente, vários de vocês aqui teriam interesse de olhar. Um exemplo só, ali, o primeiro é... Tem uma lista de todas as coisas possíveis que pode entrar no cabeçalho, no head da HTML. Partindo agora para a filtragem colaborativa. Então, primeiro, a gente precisa montar essa matriz de preferência. O que é essa matriz de preferência? A gente vai montar em cada linha. É um usuário e cada coluna é um item do nosso dataset. E esse 1 é quando ele deu a estrela, no nosso caso. E o 0 não deu. Então a gente vai preenchendo isso aí. Vai ser uma matriz do tamanho dos usuários e o do tamanho dos itens. É a mesma coisa que o Ralf tinha explicado também na palestra anterior. né É só o rating, nesse caso, é binário, a pessoa deu a estrelinha ou não deu, mas podia ser o número aqui da nota que ele deu, por ah. exemplo, no filme. Como que a gente faz? A gente... Não sei se a gente chegou a falar que a gente estava usando Pandas, o DataFrame. É, a gente importou os dados do BigQuery com essa biblioteca Pandas, e aí isso retorna no um DataFrame. Esse data frame, que é o data ali que a gente tem, tem essa operação pivot table. Não sei se alguém já usou Excel, não é bem visto para programadores, mas no Excel <risos> tem pivot table. E é exatamente isso, só passa quais são as colunas que quer, as linhas e que operação quer fazer com os valores. Nesse caso a gente nem tem valor, só quer contar quantas linhas tem. Né? O que a gente está fazendo ali? Passa índice, coluna e, e pede o size. E aí ele já dá essa tabelinha aí, que parece coisa do Batman, mas, mas é porque é uma matriz espaça. Os NANs são valores que a gente não observou e um é se o cara deu a estrela. Isso. Daqui a gente só troca né, o NAN para zero. Agora a gente tem a nossa matriz de preferência dos usuários. Então, aqui, aqui são os usuários e cada coluna representa um item. É, 99% dos valores são zero né? sorte tinha um. Agora a gente vai falar sobre recomendação para item. Isso é quando tu tá na página do item e tu quer ver itens similares a ele. É, que é um negócio super comum também, como o Paulo explicou lá da Amazon, quem comprou isso também comprou aquilo, quem leu isso também leu. É algo super comum de se encontrar por aí. faz então a gente tem essa matriz de preferência, então a gente já sabe qual item a gente está tá querendo comparar com os outros. Então a gente pega esse, esse item, a gente vai ver qual score que ele recebeu dos usuários, a gente vai pegar todas essas avaliações, vamos dizer que isso é, e vamos transformar isso num vetor. Nesse exemplo, ficou um vetor só de duas dimensões, mas... Extrapolem. <risos> Poderia ser mais isso aqui. É, e ali também está com valor 2 e 3, não é o caso desse dataset, né? com 0 e 1, um, mas podia ser de novo <risos> exemplo das notas. Tem dois usuários só, um deu nota 2, o outro deu nota 3. Por isso que está aquele ponto ali. Agora, extrapola isso para 60 mil dimensões, isso. e 0 e 1 um, que vai ser o nosso caso. Então, como é que a gente vai comparar? Vendo esse vetor verde. A gente vai comparar o nosso, nosso item, que vai ser o vetor verde, com outros nesse vetor azul e esse vermelho. De olho, dá para ver que, que o verde está mais próximo do azul. Como é que a gente vai chegar a isso com o cálculo? A gente vai dizer que o ângulo deles a gente vai medir o ângulo para dizer se eles estão próximos ou não como mede isso? pelo cosseno do ângulo ou seja se dois vetores estivessem sobrepostos o cosseno do ângulo é 1 um. então eles são similares e se eles estiverem totalmente opostos seria menos 1 essa é uma das métricas possíveis né? mas é uma muito utilizada Então, o que a gente vai fazer? A gente vai computar essa matriz de similaridade dos itens. Então, para cada item, eu vou ver quão similar ele é com os outros. E vou montar essa matriz. Ela tem a diagonal 1, porque ele com ele mesmo a similaridade é 1. E ela, na verdade, é uma matriz simétrica. né? A parte de baixo é simétrica, a parte de cima. É, e é quadrada também com a quantidade de itens. é todos os itens com todos os outros. Então, para a gente calcular essas, o cosseno do ângulo, a gente vai importar essa função. learn. Uhum. E notem que esses vetores. Só que ela, ela, na verdade, ela calcula a distância, né? Então, na verdade, é o inverso. É o oposto que a gente quer. Então, esses dois vetores são opostos. Complementar. É, ortogonais. ortogonais. Aqui. E aqui está dizendo que a distância é 1. O ângulo dá 90 graus. Né? Se fossem iguais, distância zero. Só que a gente quer similaridade, não quer distância. né? No é. próximo slide a gente vai mostrar é só subtrair um, que aí a gente. Passa da distância para similaridade. E é. aí, essa função também ela recebe a matriz lá dos ratings e já calcula todos os pares possíveis. Isso. E agora a gente tem essa matriz de similaridade dos itens. O que essa função vai fazer? É, recebe um item, ele vai calcular já, já temos a nossa matriz né, de similaridade. A gente vai acessar ali. Vai ordenar e vai devolver os top 10 itens mais similares. Então, a gente peguei um repositório, o primeiro que a gente tinha visto, um dos primeiros. Aquele do Isso. cabeçalho do HTML lá, né? Ele está mostrando todos os similares. No caso, dá para ver aí que é tudo relacionado à web. É, e o primeiro item apareceu de novo porque ele é o mais similar a ele mesmo. Normalmente, num site, não vai mostrar a própria página. Né? Se removeria o primeiro. E aí a mesma coisa só com um, um gráfico para ficar mais visual. A similaridade deu super parecida ali entre todos os top 10. É que é outra biblioteca, TensorFlow, do Google, usado muito para Deep Learning. E aí é interessante que dá para ver que os itens similares são completamente diferentes. E ao mesmo tempo, realmente existe essa similaridade. no café uma biblioteca também usada em Deep Learning, é, Scikit Learning, Machine Learning, exemplos de TensorFlow, deu várias. Bibliotecas que a gente visualmente sabe que, que de fato são parecidas. A gente vai depois disponibilizar o notebook, é legal, depois se quiserem brincar, testar outros exemplos. A gente pôs mais alguns aqui só. Scikit-Learning, Biblioteca de Machine Learning no Python. Aí apareceu algumas outras coisas, como Pandas, que é de Python também. É, Prediction.io, Scrapy. Apesar de estar dentro do mesmo domínio ali de machine learning, já mudou um pouco também quais são os repositórios. E parece fazer bastante sentido. Um último exemplo só de Rails. Aí tem algumas bibliotecas que a galera usa aí junto com Rails Bootstrap, Jack e tal. Tem o Django, que seria o competidor e melhor. <risos> <risos> Beleza. Agora tá. a gente vai ir para a recomendação para o usuário. Então, o usuário entrou lá numa página inicial e a gente tem tá que estar recomendando itens agora para ele. Agora, acho que é mais intuitiva, baseada em usuários. É, geralmente, quando alguém pensa em recomendação, que eu traje em colaborativo, a intuição é vou ver pessoas parecidas comigo e ver o que, que essas pessoas gostam, provavelmente eu vou gostar também. É assim que a gente descobre música, por exemplo. Sabe gente que tem gosto parecido com o nosso e vai lá e pergunta para cara o que ele tá ouvindo. Mas a gente vai ver como rodar isso matematicamente. Sim. Então a gente tem nosso usuário 2. A gente descobre usuários mais similares para ele. A gente depois vai mostrar. Nesse caso, eu selecionei o usuário 3, um usuário M qualquer. O que a gente vai fazer é que. As avaliações desses usuários, elas vão, a gente vai ter um peso relacionado ao quão similar esse usuário é de nós. É, um... é, é uma média ponderada. A gente pega o, as notas que os amigos deram e dá um peso ponderado pelo quão similar ou quão parecido a gente é com aquela pessoa. Ignorem um parênteses extra. Ali que tinha. Ninguém notou? Não. <risos> Uma função para pegar os os o histórico do usuário, aqui é o juareto. Uma função para pegar todo o histórico dele. É, a diferença é que ele está filtrado pelo que eu dei, o watch ou não, só para a gente poder visualizar, e aqui é o vetor completo. então Está cheio de zeros, exceto aqueles três repositórios que eu tinha dado estrelinha. Isso é uma função para a gente filtrar os que o usuário já, já viu, já marcou? É né? Isso aí é a única coisa que não vai funcionar se estiver rodando com ratings explícitos. Né? Aquela notinha de 0 a 10, por exemplo, que a gente roubou ali, fez 1 um menos o, o rating do cara para transformar em 0 e 1. Um. E aí, quando multiplica item a item, acaba removendo o que ele já viu. Então, só um exemplo ali, né? Ele, você sabe, um vetor. Em cada um representa um item. Né? Então, esse item seria recomendado. Mas aqui, com esse aqui, a gente diz, ah, mas esse segundo ele já viu. Daí ele só remove. Aqui a gente pega uma função para pegar os top K, usuários mais similares, dado a um usuário. Aqui a gente também vai usar para comparar um usuário com o outro, vai ser também a similaridade do cosseno. Então, antes a gente pegou a gente transformou os rates né, do item e transformou em um vetor. Agora a gente vai pegar todas as avaliações do usuário e vai transformar num vetor e vai comparar com outros usuários, também pela similaridade do Cosseno. Então, que são os usuários mais similares ao Luz Não conheço nenhum deles. Mas a gente pegou o histórico só para ver se estava parecido. E aí tem alguns repositórios ali que eles viram, que eu também vi, por isso que deu que eles são parecidos. E é interessante também que os três ou quatro primeiros só viram um repositório, então... Na verdade, o cara é parecido comigo, mas ele viu uma coisa que eu também já vi e não está me agregando nada. Já os últimos dois ali já tem coisas que eu não conheci, então, serviria já de, de recomendação. Então, esse é um algoritmo chamado KNN. então ele vai pegar os usuários mais fofos, os usuários mais similares e vai, como eu expliquei, Vai ver os rates, né, as avaliações que eles deram para o item, vai ponderar conforme a similaridade com o usuário e vai retornar. É diferente do item-item, só a gente teve que restringir um número de vizinhos, porque pode ser que no site tenha um milhão de vizinhos, então não vou calcular essa matriz usando todo mundo como meu semelhante. É, além disso, é computacionalmente bem mais caro buscar... Quem são esses vizinhos? Né? Porque eu tenho que olhar todos os pares. Então poderia ser de um milhão de usuários para um milhão e estoura essa essa computação. Então para o Juarez usando esse algoritmo ele recomendou esses itens? É o, o primeiro ali já de cara é um negócio meio estranho de Gol. Não tinha nada no, nas minhas estrelinhas relacionado a isso não dá para ver muito um, um padrão nos repositórios apesar de ter alguma coisa de uma uma coisa que dá para fazer fácil é aumentar a quantidade de vizinhos e aí, quanto mais vizinhos eu usar melhor vai ficar a recomendação a júlia está trocando ali o K de 10 para 20 espero que eu pode deve rodar rápido e aí já melhorou um pouco apareceu o TensorFlow lá é... Eu sou um segundo outra biblioteca da Amazon para pensamentos é, de tensores distribuídos, também está mais relacionadas às estrelinhas que eu dei ali de, de, de machine learning. Foi curioso que quando a gente estava fazendo isso, vários repositórios eu peguei e comecei a procurar lá no GitHub e realmente tinha coisa interessante. Então, é, recomendo vocês depois rodarem com os usuários de vocês. Agora, a recomendação de usuários baseados em itens. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela de novo, aquela matriz de preferência, e agora, para os itens que o usuário em questão avaliou, eu vou ver quais itens são similares àqueles itens que ele já marcou. Vai ser também uma média ponderada, mas agora é em função dos, dos itens que ele já, que ele já marcou. É, isso é uma maneira de atacar esse problema que a gente falou, de eu ter que buscar quem são os meus vizinhos. Como a gente viu, é fácil calcular a similaridade entre os itens, então basta ver o que eu tenho no meu histórico e usar a semelhança já pré-computada do, do histórico recente. É algo que escala bem melhor, à medida que a quantidade de usuários aumenta. Então, de novo, ali era só uma média ponderada, nesse caso, das similaridades. E aí a gente só traduziu para a notação de matriz, que fica é, mais fácil de, de calcular. Então, agora, utilizando a recomendação baseada em item, nos vários, pareceu, pareceu mais interessante, se então, então, mais tem um bom, É, é. machinho na vida é difícil de olhar e dizer, ah, essa é melhor ou não. Tem um milhão de técnicas de avaliação disso. É, mas até para a própria pessoa que recebe a recomendação, às vezes, é difícil de julgar. Recomendação, agora, usando o SVT. Bom, é, essa técnica é um pouquinho mais avançada que as outras. Basicamente, o que ela faz é, dada aquela matriz de, de ratings, ele primeiro fatora a matriz em três outras matrizes. É, vai ser essa matriz U, S e a V transposta. Mas a intuição por trás disso é, imagina que você tem filmes, por exemplo. E aí, cada pessoa ela pode dizer fatores que ela gosta em filmes. Então, ah, eu gosto de filmes de ação, gosto quando tem mistério, quando tem romance, eu gosto pouco. É, se cada pessoa dissesse o quanto ela gosta de cada fator e, e a gente tivesse para cada filme o quanto aquele filme tem de cada fator, a gente depois podia multiplicar os fatores do usuário pelos fatores do item, e aí ver se as coisas baterem, provavelmente o usuário vai dar uma nota boa. A intuição é essa, mas do jeito que a gente faz são fatores latentes, não são explícitos. É da própria fatoração da matriz que a gente vai obter esse conjunto de fatores. Então, a primeira matriz U ali, ela vai ter a quantidade de usuários e o número de fatores que eu quiser. A S é só uma matriz diagonal e a V vai ser os fatores de cada item. As dimensões dela é o número de fatores e as linhas, as colunas, desculpa, são a quantidade de itens. E quando eu multiplica essas três coisas, vai dar algo próximo, não exatamente igual, mas próximo aos ratings originais. E a gente vai explorar justamente o fato de não dar exatamente igual, vai pegar é, essa aproximação. Porque dá aproximação que a gente vai ter coisas que têm é, fatores que cada usuário gosta, mas que ele ainda não viu. Então, a gente vai pegar esses valores altos que a pessoa não viu e usar isso como uma recomendação. Então, por sorte, tem uma função que faz isso. Aqui só mostra as dimensões das matrizes, né? A gente escolheu o caso 20, fatores latentes. Bom, e aí o que ele está fazendo é multiplicando. né Primeiro a gente só fatorou as matrizes e agora está multiplicando as três e colocando isso dentro de um data frame pandas de novo para ficar mais fácil de acessar e indexar. Okay. Bom, aí é, é, é super então, parecido com as anteriores, só está acessando as coisas já pré-computadas. Isso é uma vantagem também desse método, que ele já acaba gerando a recomendação para todo mundo de graça. Então agora a recomendação do Jovere com SVD é. <risos> tem mais pessoas mas algumas coisas se repetem algumas coisas é nova em geral na prática esses, esse tipo de algoritmo dá resultados muito bons é tanto que no prêmio lá do Netflix quem ganhou implementou 106 modelos, se eu não me engano. Um deles usava a fatoração de matriz que o, o, o Netflix usa, mas usando um modo mais fácil, computacionalmente mais leve. E o outro algoritmo era o Restricted Boltzmann Machines. Esses dois eles eles acabaram usando, mas não fazem aquele ensemble manual lá. Seria uma coisa pesadíssima de fazer, como o Ralph comentou também. Agora pro Tá bom? <risos> uma homenagem aqui aos organizadores. A gente gerou uma recomendação. Pelo jeito, que ele está olhando coisas de machine learning também. <risos> aqui, uma função mo mo para mostrar as três recomendações que eu só pegou as três primeiras. É interessante que dá coisas diferentes e também como foi comentado né, na prática, se usa estratégias híbridas, é difícil dizer que um é melhor que o outro. É que é comentado computacionalmente. A gente acabou já falando, né? Computacionalmente, é. o, o KNN é mais pesado, o SVD acaba tendo vantagens que a gente já adiantou. É, o KNN tem que, tem que passar a similaridade entre todos os usuários. Não sei se vocês lembram, mas o matri... ah, número de usuários é muito maior que o número de itens. Então, acaba sendo mais pesado. É mais difícil. Próximos passos. Falar de recomendação baseada em conteúdos, que a gente acabou não abordando. Como combinar né, esses algoritmos? A gente fez recomendações muito separadas, mas tem formas de combinar. Como avaliar a recomendação? O Ralph já falou um pouco. Como processar isso distribuído, ser mais escalável? E falar um pouco mais de outros algoritmos também? É uma coisa que a gente não falou do conteúdo ali, o primeiro o próximo passo. É, também não é nada de outro mundo ou completamente diferente do que foi feito aqui. Poderia simplesmente pegar palavras que tem num um texto e usar essas palavras como se fossem os usuários. E o rating posso fazer algumas coisas mais espertas, tipo pegar a frequência das palavras, posso ponderar também, fazer TFDF, é, mas uma hora vai cair numa matriz e aí a gente pode fazer até usar métricas parecidas com o que a gente fez aqui. E até dá para fazer híbrido, eu posso misturar usuários com, é, com as palavras se eu quiser. Obrigada. <idos> Alguma pergunta? Desculpa, me passou uma outra pergunta boa. Ah, ah, a tua ponte, por que ele fica montada tá com uma tese? Né? Então ah, A batida de baixo. Eu não entendi muito bem. Quando eu me viu, a batida, o que tu conseguiste trair dela? Eu consegui visualizar isso. É. Eu tinha que o canal e aí depois tu aplicou uma forma e não consegui entender como é que. Aqui, não. Começou a ver a questão de se trair. É, é. Uhum. É, essa matriz de rates ela vai ter todos os usuários como linhas e as notas que cada usuário deu como colunas. Imagina o caso lá do, dos filmes: né? eu posso dar uma nota de 0 a 10, então dentro da matriz os valores variariam de 0 a 10. Só que a gente usou o feedback implícito: a pessoa nunca deu uma nota ou, ou não tem nem. É. é... Isso. Isso. Isso. isso Só que aí Só com isso a gente já consegue Computar coisas como Pessoas que clicam nisso Também clicam naquilo Seria calcular a similaridade desse vetor De um item contra o vetor do outro Porque vai ter Uns nos mesmos lugares Ou zero nos mesmos lugares Isso Isso Essa aqui é a nossa matriz de preferência, né? Daí, essa, essa, isso aqui para ver item similar. É, é, é parecido o que a gente faz depois. A gente vai falar, ah, esse item I3 aí, será que ele é similar ao item 1? Como é que a gente vai fazer isso? Daí, é aquela similaridade do cosseno. Daí, se quiser ver a fórmula, né? faz o produto escalar dividido pela. Pela Som... norma. Pela norma. E daí vai te dar um número de 0 a 1. Um. Isso. Isso, isso aí. Hum. Mas é porque eu pego isso aqui e digo isso que Ah, isso aqui eu vou ver agora como um vetor. É, se daria para traduzir aquela fórmula como a quantidade de usuários que clicaram nos dois itens, por um fator de normalização que depende da quantidade de usuários que clicou em cada um dos, dos itens. Então, é, é basicamente essa a intenção, achar coisas que as pessoas clicam, pares, parecidas, né? Quem, quem gostou de um também gostou do outro. E esse é o mais simples? É, é um dos mais simples de todos. E é fácil de aplicar, né? tem um log do servidor, quem é usuário e que página cada um acessou já, já seria o suficiente para gerar algum um tipo de recomendação. Mais alguma pergunta? Alguma pergunta. Certeza. Dúvidas. Certeza. Certeza. Falamos muita besteira. <risos> Beleza, obrigado pessoal por aguentarem até o tempo. <risos>